Rapaziada, essa impressão minha acabou de cair um, um carro do céu ali. Eu vou pegar já, é um carro divino da bênção. Vai dar risada na casa da desgraça! Beleza, essa daqui mesmo. O Portão do Éden roubou o notório Widowmaker. O que que acontece? O Carverinha vai recuperar ele, hein? Vamos se ligar. Rapaziada, já estamos ligados. Onde está o nosso Widowmaker? Rapaziada, o Carverinha simplesmente vai dar uma freada aqui. Checar o perímetro, hein? Pois é, já tá rolando uns bazookas gregas aqui com o... O que é esse negócio aqui tio? Oh meu Deus do céu O okay. que? Pois é, prenderam o cara ali em cima, ele já não curtiu as primeiras visualizações Ei! As primeiras impressões do local Pois é, dó Tá rolando altos locks aqui Beleza, temos um barril vermelho É a verdade O Que mais? Oh, isso que é, vai demorou não tem mais nada hein, é isso mesmo, tipo, picar o barril vermelho Quando os locks estiverem perto É isso mesmo Ó, oh, ó oh. Vou lá ver Vou lá ver Mas Vamos dar good morning pros caras Ô oh, meu Deus Good morning aí tio O que acontece? Não tem dessa de estratégia não Tá ah, ah, é preparado para bicar qualquer lock Que aparece aqui tio Ó, oh, escopetão da mão Ó, oh. ó. Oh, mais ou menos isso tio Ô oh, meu Deus, já Ó, oh, o cachorrinho é Loki Espero que o cachorrinho não seja lock, tio Rapaziada Esse ah, cara aqui é profissional hein Verdinho, verdinho é normal. Tem mais lock? Ô oh, meu o Cachorro não hein Vale não, hein, Cachorrinho? Ele boa, hein? O quê? Oh! Pera aí, Doguinho. Aí você larga de ser lock, tio, ó. Oh, o cachorrinho pitbull. Ó, oh, se ferro também, tio. Ó. Oh. ó oh, meu Deus. Rapaz, eu tem altos lock, Tem muito lock aqui nessa fazenda, hein? Ó. Oh. Ó. Oh. Vai levar, tio. Esse pega de qualquer distância. Beleza. Ó, oh, meu Deus, é o cachorro. Aí, Totó! Aí você cai, Totó. Larga de ser lock, hein, tio? Vem pro lado do caverninho, só vai cair. Ó. Oh. Beleza? Rapaziada, tem mais logs aqui, altamente infiltrado O você vai carregar esse cor preto aqui e mostrar pra eles como que funciona o sistema Ó Já acabou, Jéssica? Não fala que acabou não, pelo amor de Deus, o tem mais aventura Pois <risos> é, já foi Oh, meu Deus, você tá... ah, é fácil esse negócio Beleza Rapaziada, tá rolando uma baladinha aqui Você não se importa arrombar fechadura Vamos aí, foi. Ó, o é profissional do arrombamento Vamos se ligar, Cabrinha já comprou essa habilidade aqui Se você assistiu os episódios passados, você passado, Vai estar tá ligado que Cabrinha comprou a habilidade Abrimos, de boa Oh meu Deus, foi de boa hein Olha o tamanho do caminhão que o Cabrinha vai pegar Esquerim, cigarrinho, malborex Tem umas pitubilita altamente francesa hein Pois é, dentro do escritório Vamos ver que tem a máquina do café Parecida com o café pelé de The Evil Within 2 Se você assistiu a série você tá ligado o cabelo tava falando mas se você não assistiu a série vamos vamos vamo se ligar em ter a série inteira de devoluís em 2 ali o jogo é altamente recomendado baseada montando no caminhão preparado de qualquer tipo de ação ó fica tudo ó e aí tio Como que negócio da era vão explodir hein? reverência Rapaziada, agora os caras vão vir na captura do cavernino. O cavernino tá com o caminhãozão aqui, ó. Alguém fugiu com o Wendelmaker. as oh. escladas de volta para Fall Zen. Não deixe ele passar. Aí, aí você vai rodar, tio. ó. O um caminho é profissional, tio. Não tem como. Espera aí, tio, peraí. Outra é. merda! Você conseguiu? Você teve um Wendelmaker. Ainda não, sei, falta um vai pouco. Vai matando em cima de você. Cai matando em cima deles também. Ó oh, meu Deus, aí, aí você pode ir, vou caí matando esses lotes. Ó. Oh. Sente timidez, velho. Quer ver esses radios, velho? Quebra logo, que vamos, vamos cair tio, vamos cair Oh, oh meu Deus, nem o Rambo tira tanto assim, desse jeito Olha, estão um picudando tudo Oh, meu Deus, acabam os tiros, hein Vamos se ligar em jogo Ah, oh, duas granadas tio, o que sobrou Ó, oh. oh. oh. bica esses caminhão ganha aí, precisa largar de ser trouxa Olha, eu não sei, fora que os caras estão tá, tá altamente chamando reforço, hein? Eu a minha mãe nada, chamei mãe nada. Beleza, estamos a 250 metros da missão, hein? Ó, oh, já tem outra barreira ali, o cabelinho já vai ficar de longe, bica de longe, tio, ó oh. Vamos explodir, tio, vamos explodir de boa Como oh, os caras não explodem não, hein? Não, não, não, não Rapaziada, é longe, hein? É longe, vamos ficar preparados Deixa eu ver um GPS verdezinho aqui ó, oh, um GPS altamente profissional Mas ó. 200 metros para o próximo checkpoint hein? O caberninho já tá vendo os lock de nome vou começar a tirar daqui já, ó oh, oh. Vamos brincar esse cara certo, hein Fica aí, velho. Isso Nossa Beleza, tio. o próximo checkpoint Em 400 metros, o caberninho já está preparado como oh, helicóptero não, hein Ixi. E aí? Oh, meu aí vai estar na frente Vai entrar na frente assim não, assim também não. Vaza tio, vaza, tem como dar tudo não nos caminhões velho. Não, nada a ver irmão. Três pontos de vantagem. passando por cima deles. Melhor ainda, buzina toda vez que fizer isso. Pra eu saber quando comemorar. Como que buzina tio? Não tô lembrado não. Ó, oh, ó, oh, fica tudo tio, ó. Oh. Bica esse stop. Mais ou menos assim. Beleza rapaziada, já estamos de volta aqui à sagrada cidade Oh meu deus é, o, cab o cab cabaninha explodiu o carro dos camaradas Vamos entrar devagar na cidadezinha aqui estamos Esse caminhão é altamente potente É uma bela mentira Beleza Olha, só estacionar oh, Só estaciona o garoto aqui ó. Oh. Que mais? A tiazinha curtiu, troca uma ideia com ele Você com não arranhou ele, né? Oh, meu Deus, foi, foi altamente bicudado, em tia? foi mal Preciso dizer, a gente, ouvir o motor do meu pai indo pra casa traz memórias Oh, meu Deus Eu ficava parada aqui fora sempre que ele voltava, bem assim, acenando Você tem cacife pra dirigir essa beleza E o mais importante, tem o coração oh, meu... meu pai ia gostar de você Se alguma vez precisar usar o Widowmaker, você nem precisa pedir Enquanto isso, vou ficar sempre atenta se eu souber de alguma coisa que vale a pena, te aviso. Isso aí, Obrigada de novo, a gente. Rapaziada, já fizemos outra missão na moto. O Widowmaker Maker concluído, caminhãozão altamente desbloqueado para o Caverninha. Uau! Rapaziada, achar a missão nova, vap Mas é, já em vi... <risos> chegamos, a tá atacando fogo tudo, hein, tio? Na verdade. E aí, tiozinho? Faça a missão nova pra nós aí? Não, não. Fala com nós aí. Ah, colega em busca da justiça. Uau. Sim, eu sei quem você é. É aquele agente que anda colocando lenha na fogueira globalista Ele do Céu. Tudo que tem a ver com a seita fede você sabe que eu tô certo. Claro que sim. Diga, pode dizer junto comigo, vai. Nós somos escravos do governo. Não. Bom bastante. Controle mental, é isso colega É o plano deles desde o início Você sabe que é, e eu sei E você quer saber como estão fazendo isso? É a comida Bom, mas agora chega Eu e você, nós vamos foder o governo Isso eu Me chamo Zipkupka, eu explico no caminho Vamos Beleza, vamos com esse doido aqui hein? O cara é altamente sinistrão oh. Ó, caminhonetona piso Cabe a parela é. do jeito que aceita, diz isso. É um plano do governo de origem demoníaca para nos assustar e tirar nossa atenção do que tá acontecendo. Eu tinha certeza, certeza que era é isso aqui. É o centro de todas as merdas do governo: fazendas de bebês, camprails, manipulação do clima, pesticidas, tudo que é coisa geneticamente pesticidas modificada. Pesticidas sensível. Eu dei uma conferida no curral mais pra lá e achei os barris cheios daquele troço que derrete o cérebro. Ô oh, meu Deus, do céu. já sabe do que eu tô falando. É a bênção, tio Oh, meu Deus Estão do céu. dando ela para os animais E aí nós podemos ter pra nos E o que nós temos que fazer é destruir as ferramentas que usam para nos doutrinar Para que sim, Olha, tiozinho é altamente doido, hein Como é que é negócio? Sei lá Nós, no caso é você Eu tenho um laço com esses animais Sacrificar eles não é possível para mim Isso mesmo, agente Eu estou falando de eutanásia É o único jeito não deixe nenhum deles pra trás. Beleza, rapazes, chegamos ao local aqui. O tiozinho altamente sinistro. Correndo pro meio do mato aqui. O nem sabe onde ele tá levando o garberinho. Mas vamos aí, tio. Ó, a escopeta ah, na é mão é sem mira. Oh, Ó. Rapaziada, tá um local meio deserto aí, e sinistro. É essa, gente. Onde? Ah, pobres anjinhos. É melhor assim. Rapaziada, vamos simplesmente verificar o perímetro. Hein? O cabelo é profissional no tiro. Mas emboscadas são emboscadas, hein? Vou ficar ligado, hein? Ó, tem um lock aqui. Beleza, deve ter uns caras de sniporeta, hein? Ó, tem outro Loki ali. O que dói? Se a gente conseguir dar um Rocombolis bem dado no pescocinho desse Loki, já, já ganha metade da batalha. Vai ser um Loki ali em cima do telhado. Coish! Olha, primeiramente, vamos tentar dar um Rocombolis nesse Loki aqui, pra ele ficar esperto, hein? Ó. Ó. Ô oh, meu Deus, o tá avisando o cara, hein? Vai de boa, aqui, vai de boa. Ó, ó. Ó. Ó. Beleza, já foi um. Beleza, agacha, tio, agacha. Tio. Ó. Beleza. Tá indo de boa. Meu, já viu? Tá ah, bem com o zóio. Beleza. bem cá, o aí. Dois a menos. Beleza, escopreta tio. Oh. Perna pra quem tem agora, tio, ó. Escopreta, entra aqui Você dentro é do galpão. Tá. Ó, é alto a slot nossa, aqui. olha ó. Até os porquinhos viram bacon, Não. tio, ó. Por é que ainda batendo esse caras tio? Por que truta? Por quê? Pois o cara é profissional, mesmo hein? O oh, meu deus! Calma! Oh! Rapaziada! O, o que? Por que Você é do bem, né? Pelo amor de deus! Bica esses caras aqui! Ó, oh, ó, oh, oh! Calma, tio! Calma! Eu preciso de ajuda! Precisa, tio! Ah. De... Ah. <risos> da sua bunda! certo, é do... Rapaziada! Oh, o porcão tio! Oh meu deus! É urso? O, o urso é truta, tudo. É tio! Tudo, tá de boa! Mas até os porquinhos estão tá trocando ideia com os caras agora, hein? Ó. Oh. Deus, o Cavani é altamente amigo dos animais, hein? Vamos se ligar! Como oh, meu, tem que matar os porquinhos, tio? Oh, meu Deus, e aí? O Cavani acaba, acaba de falar que é amigo dos animais tem que matar os, os bichinhos deles. Ah. O um jogo de pilantra, hein? completar os bichinhos, tio. Tá bom, ó, ó. Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, oh! O urso é gigante, hein, tio? Oh. Car... oh, meu Deus do céu! Vamos pegar a carinha dele, ó, a gente tá pegando pra comer, tio! Oh, meu Deus do céu! porque tão porquetão, hein? Porquetão! Caça o um porquetão! Ele já caem os três, tio, ó! Vou sentir falta de você sua barriga, amigo! Tá, mas, aí? Pega esses bem tio! Esses banks é totalmente rápido! Pega, tio, Ó, cai os dois bankos, ó. Pega ali, né? Não! O bank é rápido, tio! O bank é rápido! Oh, oh. Cara, ó! Cai, bankão! fazer o que é prova de fogo, prova de bala, não é prova escopreta, você já tá ligado nisso, né? Ó, ó. Opa. Como que é o negócio, tio? Rapaziada, infelizmente, o cara é pilantrão, Eu Não precisa matar os porquinhos não, hein? Dá pra fazer um churrasco, vamos morrer, tem como pegar o bacon. Ó. Rapaziada, de... chegou alto os caras, tio. Alto. Mexeu com Se os porquinhos. Agacha, tio, agacha. É cagão. Como é que assim é? Assim deve estar bom. O que, que é esse negócio aí, tio? Vai explodir? Não. Vamos ser foda, então, tio. Vamos aí. Onde é que esse tiozinho vai? No Los Angeles. Sobe. Ô, oh, Caverna, tem como subir ali também não? E aí? Dê cobertura ao Zip enquanto ele arruma o um explosivo. Beleza, cobertura, tio. Ó, oh, tá batendo cobertura aí. Uau, uau. Podem esquecer de machucar animais inocentes e indefesos nunca mais. Como que é negócio? Proteja os currais! O cavaleiro matou todos os bacon? e agora? Aí. O quê? Não. Como que é negócio? Não! Eles estão trazendo vacas! Traz vaca pra nós, tio! Não. Beleza! O que, que acontece, tio? Ó, oh, ó oh. Zói, hein? Vão cair, tio Vão cair de boa Ó, oh, de longe é nóis, Ó oh. É nóis Rapaziada, vaca com fogo não é bom sinal, hein Ó, oh, outro loquinho aqui Ó Ó Pica de longe, tio Outro cara ali Ó oh, meu Deus, o tá Ó oh, meu Deus Dá carrinho, tio Dá carrinho. Oh. Rapaziada Esse cara é bom de picar de longe também, hein? Vamos ficar esperto, hein Vamos botar só a pontinha do zóio de fora aqui, ó Ó Ó Ó Aí já cai tio, aí já joga todas suas armas Agora a gente escopeta, tio, ó Agora escopretão, mais ou menos assim, ó Ó Ó. Um o cai tio, é, é mais ou menos assim Ó, dá cinco, aí tio, dá cinco, Eles pegamos 5 de Loki Ó, mais dezão. Pegamos a economia dos Loki, beleza, ó, ó Brinca, brinca, brinca cai tio Ó, brincou, caiu, mais ou menos assim isso me no coração, Mas no fim das contas, eu acho que vencemos a Rapaziada, o coração do cara ficou partido hein, vamos se ligar aí, ó Rapaziada, impressão minha acabou de ter um, um carro do céu ali é, Vamos pegar já, é um carro divino da benção Vai dar risada na casa da desgraça o Profissional, ó, pretão profissional Beleza, vamos procurar outra missão aqui Ó, vou, é você ficar esperto tio, ó Ó o que acontece com os pegadores? Acontece isso, beleza? Rapaziada, o vou olhar o mapa aqui e pegar uma missão nova, hein? Vápios. Vamos direto nisso aqui tio, ó Já marquei e sincronizei a missão Vamos matar essa mina aí. Vamos dar é é negócio? Susuarana? Su tipo, oh, meu Deus, vamos, vamos chegar ali, tipo, de trator. Não, não vamos pegar o carro da benção aí. O carro da benção é altamente funciona pra qualquer de tipo. Pois é, tem os locks aqui, hein? Deixa os locks. Ó, oh, loquinho lock aqui. Tem tempo pra dar um rock and balls nele? Claro. Ó. Oh. É, vamos só dar um rock and nesse lock aqui, ó. Oh. Se liga como que o rock and balls é profissional no pescocinho do cara, ó. Oh. Mais ou menos assim, ó. Oh. Como é que é o negócio? O cara tinha R$7,00, hein? Rapaziada, o caberinha não recomenda você dar Bols na rua. Muito menos pegar dinheiro dos outros, hein? Vamos se ligar. O é um cara honesto, mas não joguei ele picuda mesmo. Rapaziada, já estamos marcados aqui. Uma missão que está altamente perto. Vamos ver a descrição da missão para vocês já ficar ligado no que vai acontecer nesse amor, hein? Zip diz que o governo financia a operação do Portão do Éden por meio de uma antiga mina de ouro, cujos veios não... Es... Tão, tão, esgotado quanto pensamos. Interrompa o fluxo de dinheiro e tudo vai acabar, certo? Não sei, eu, Vamos testar agora. Pega o carro profissional aqui e vá. Beleza, rapaziada. Já estamos chegando no local. Ó. Oh. Dá pra ver que o local está altamente protegido, com altos oinhos à espreita já. Mas o cabine já é profissional e finalizado para esse tipo de missão, hein? Ó, oh. checando o perímetro atrás das árvores aqui treinamento vandamístico do Caberninha teve beleza já tem um lock aqui hein? um lock ali mais ou menos um milhão e de... meio mas já tem mais locks ali para aquele lado vamos dar um rock -o nesse lock primeiramente um inimigo a menos ó baixa as corzinhas aqui chega de boi ó ó é só um vabe ó ó VAP. beleza já era isso um a menos Tranquilo Rapaziada, tá tudo ali dentro do local que a gente tem que explodir hein? Vai lá e vê Beleza Tem como abrir essa porta aqui? Ó A cabrinha vai simplesmente arrombar essa porta aqui E pode rolar umas riquezas dentro A adora esse tipo de coisa, beleza Ó, caiu para dentro Outro cofre, o cabrinha é profissional arrombar também Top. Beleza, temos nada mais, nada menos que 250 pila Mais 63 Beleza, vamos sair essa é um forte Óbvio, vamos, vamos direto pro ponto Ó Entra aqui, dá um rivaldo Ó, já entra por cima, tio. o Carboninho já tá ligado nos esconderijos e nas façanhas desses caras, caras, eles trabalham tudo parecido, os mesmos métodos. O Carboninho já tá ligado como que funciona, beleza. Ó, tem um, tem um lock aqui. aqui é Peraí, tem única como fazer um lock. Se liga, o Carvaninha vai dar um come over here? Ó, vai subir lá de rapel mesmo, tipo, os caras largar esse lock. Foi só beleza, ó, ó. Já temos uma visão mais ampla aqui. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando umas cordinhas aqui? É sim. Fica esperto, hein, tio? Vou, vou começar por esse aqui, tá mais espertinho, ó. Ação e diversão. Ó, já pula. Tamo hum. dentro. Um Beleza. Rapaziada. Ô oh, meu Deus, aí não, hein, tio. Aí estão, hein? Ó. Vamos cair de boa. Beleza. Já pegou uma graninha do Loki. Rapaziada, tá rolando altas coisinhas aqui, hein. Ó. Vamos interagir com o negócio e meter uma bombinha É uma bomba Tá de boa vamos, Fala pra explodir agora não, hein Ixi A bomba já tá armada Rapaziada, tem mais duas ali Ó, ó, vamos por baixo, de boa Ó, a gente passa pela escadinha Sobe aqui Tranquilo Rapaziada, tá rolando até bazuca aqui, Só pra te avisar Vamos de boa, vamos de boa Beleza Olha a oh, bazuca aqui dos caras, ó oh. oh. Vamos pegar a bazuca, é oh, mais, mais ou menos bazucal a história agora Vamos de boa Atrás do, do, do cair aqui oh. Se o Loki não veja de dar um rock and dele Altamente tranquilo oh. oh, Deixa o Loki tentar mirar né, lá embaixo oh, Ele viu, hein oh. Dedos aí nele Rapaziada, é, trocar a ideia A ideia vai ser mais ou menos assim agora que nós trocamos oh. Desse estilinho Oh, meu Deus Aí, ó, oh, oh, Mais um com esse Loki, beleza, tá tranquilo Pois é se você não é se importa O Carpaninha vai para ir para ir para mais os Loki E eles vai chegar aqui, tio, vai chegar Com amor aí achou, é tio, achou é Aí, de tio, ó, pode cair tranquilo tio. Ó, mais ou menos assim Rapaziada, ah. é, vamos armar essas mamas Que os caras não vai parar de chegar não, hein Ó, tá aqui o negócio, ó, interage Beleza Como é que é o negócio? Rapaziada, é, tem uns caras ali Tá estralando os tiro tio Ó, mais ou menos assim, tio, sobe Recua, tio. Recua. Rapaziada, chama o último aqui, hein? Ó. Não. Tranquilo. Agora vai rolar o último. Que simplesmente vamos bazucar os logo Ó. Os caras já estão trocando uma ideia, hein? esperto. Tranquilo. A gente vai correndo de boa. Pega o cincão desse locos. Eu, de eu tô ligado que ele tem. Ó. Já rola o último aqui, ó. Interage. Pronto, cabelo. É quatro Achei, minutos. Vai é sair aí, fora. Passar por mim. Da sua não deixa eles as oh, meu Deus, rapaziada, eles não podem de desarmar circuito, bomba, não, hein? Então, estar oh, meu Deus, seus Loki vão desarmar, tio. O peraí, peraí, eu vou trocar de arma, tio. Rapaziada, é, sniper, hein? Sniper. Correr, moço, aí você... é e aí, um Loki é menos, rapaziada, eles com tio. Pega esse compreto de volta, pelo amor de Deus. Pega a caverna, isso. Rapaziada, Onde é que os estão? Aqui! Tá dois! Ajuda! Só pra relembrar que a gente não pode deixar desarmar as bombas, hein? Todo mundo tá sabendo, disso. Estão chegando, estão chegando! Tá... Tem tempo! Ó! bica, Beleza, ficamos. Ô, mas onde é que é? Desarmando bomba! Aí... fica difícil, hein, tio! Aí fica Não! Desarma, não! Onde? Tá lá em cima, hein? Ó! Beleza, aí. Ai oh, meu deus, e aí? Desarmou? A caverninha picou ele, hein? Ó, oh, vamos es completar esses logs Beleza Mas é, acho que era é o melhor sniper, hein? Os caras chegando de perto aqui, fede, ó Ó que noque Vamos voar, gente, vamos Olha oh, O negócio tá brabo, hein? O negócio tá do mal aqui, hein? Ó oh. Ó o tiozinho aqui, ó Vai rodar Olha, Não deixe de desarmar as bombas Ó, oh, vamos cair, é bom cair Vamos cair tudo de boa, gente Olha aí, tem sniper hein? Ó, o oh, Camarine é com a pistolinha de roupa o cara de sniper, Joe. Ó, ó. Ai, não, hein. É Camarine esse aqui? Claro que não. Como é que é o negócio? aqui é Camarine, não é? Qual é que é? Rápido! Eu acho que era camarim. Ó, oh. é, meu Deus, tem altos. Camarine, corre, corre. Estão brincando forte. Vai tomar no caneco, Ó, cai. Vamos cair, Joe. Vamos cair de boa. Beleza. Para minutos? 3 minutos. <risos> Rapaziada, acho que o cara desarmou a bomba, tio Os três minutos ainda está constante ali Rapaziada, Peraí, tio, peraí, peraí Tem um cara altamente do mal, hein? Poetão ele Rapaziada, vamos só para garantir, tio Usar o band-aid mágico aqui Ó, oh, poetão, tio, ó oh. Peraí, peraí, vamos cair, tio oh! Vai, tio oh! oh, meu Deus Tem que reativar a bomba agora e helicóptero Ai não, hein? Ai não Bastão de beisebol não vale agora Ei, tio, reativa esse negócio? Rapaziada Vai, tá rolando bomba por toda a parte a Missão é difícil até mesmo, hein Oh meu Deus, tá vindo aí Oh! oh Rocambola, tio ah. Vai! Rapaz, tão vivo Band-Aid, Band-Aid Isso! Hum, Rapaz, tão vivo ainda Ah, oh, meu Deus O negócio é difícil, hein Como tá soando brionco nessa missão Ó, oh, bica esse helicóptero, ó oh, Daquele bica, tio Ó, oh, tem, tem que cair, pegou Para de mentir, jogo Ô, oh, jogo! Pegou esse lock, pegamos ele, tio Rapaziada, ele tem que parar a lataria por baixo, ó Ó, ó Ó Pode parar, tio, pode parar Ai, pai, para isso? Rapaziada, o caverninho tá ligado, que ele é engenheiro, tio Ele faz helicóptero também, vamos se ligar, hein? Ó Isso aí tá toda parte aqui, ó Vamos cair, hein? Ó Rapaziada, é infinito ah. Não vai parar, Reativa é, essa bomba, pelo amor de Deus, caverninho Rápido! Ih! Eu... Já acabou, Jéssica? Acabou? Beleza Rapaziada, vai chegar mais Jéssica aqui, hein? Vamos se ligar. Ó, descobreta esses locks. tá negócio. Ó, tem altos aqui. Altos. O caverninha adora isso. Ó, zoinho, beleza. Tem um lock ali que quer desarmar o outro ali. O já tá ligado. Ó. Ó. Quando ele picar o alicate, ó, ó. A gente pica ele. Beleza, já picamos ele. Tranquilo. Vamos ficar esperto que tem mais cara indo pra cima, hein? Ó. Sobe, caverninho. Rapaziada, se você não se importa, o caverninho vai pegar um, uma arminha de mira metralhadora. Ah, que pra gente brincar de longe hein ah, tio, Tem que chegar perto ah, da escopeta. Tá meio tenso Tá Beleza, rapaziada Ó, sobe Isso Para ele tem um loco mano. Onde é que tá? É aqui mesmo hein tio, ó Eita, de boa Desarmando legal aí, tio tá, tá, tá rolando muito tempo, dois minutinhos mais a gente aguenta hein tio Aguenta esses loco ó Beleza, já caiu Vá, outra ali Vão cair tio Pô se o negócio tá todo Oh, farinha! Vale farinha essas horas, tio? Ah, meu Deus do céu! Entra aqui, carrega e volta Ó, oh, locks! Oh, meu, cara. Rapaziada, esse corpo tava melhor, hein? Vou só só te relembrar Pronto, te pega a bazuca! Ah, oh, meu Deus, que acaba a graça, acaba com a graça desses locks Olha, tem outro lock desarmando a bomba, tio Tem 14 segundos ali ele vai desarmar, hein? Nossa, o cavalinha não vai deixar isso Ele já tá ligado que esses locks tá desarmando Pega o cincão dele para largar, você é trouxa Oh! Como é que é o negócio? Ó, oh, ó, oh. aí não hein tio, ó, oh. pode todo mundo tipo, mais ou menos assim O que sniper tio? Vamos ver se o sniper é bom mesmo, ó, oh, vamos ver Oh meu deus mas Rapaziada tem que ficar de um lado pro outro E aí tio, tá de boa Oh meu deus do céu, aí é de boa hein Rapaziada, o cabelinho já tá aqui embaixo Vamos dar a volta, pegar a minha atenta Ó, oh, tem lock aqui hein, ó oh. É brilho coco hein, brilhou coco, é nóis um minutinho, tio, parece 10 anos. Eu, tento... um, eu vou acabar com esse tempo aí, pelo amor oh. oh, de Deus. ó Sniper. O nem adora sniper, tio, ó. Oh. Olha como que trata os sniperistas, ó. Oh. Mais ou menos assim, tio, ó. Oh. Oh. Mais ou menos nesse esquema. Beleza, carregamos a arminha. Dá um rock no cara. Ó, oh, larga esse trouxa, tio. É, mas dá a bundinha, ó. Aí pronto, tio. É de boa. Né? 40 segundos, tio. Finais. Ó, oh. oh. oh. vamos trocar o ideia primeiro. Vamos logo, Ó, oh, bico zóio, Zoyder, Ah, meu Deus, é aí bico, hein. Bica de boa Cinco é nosso. Mas é, tá rolando um tirotex aqui, altamente numa zona não identificada. Tem 20 segundos, vai explodir o um negócio inteiro. É bom sair fora, cavalinha. Ó. Oh. Ó, oh, tem lock de longe. Um stroke. Oh, meu, acabou a munição, hein, tio. Agora quero que... Ó, oh, 40 segundos, tio. Nem tem tempo, tio. É 7 segundos. Sai fora, meu negócio. Rápido! Eu não quero morrer! Vaza, tio! Ó! Oh. As bombas estão armadas! Agora aperta esse cu e começa a correr! Corre, tio! O caverninho tá ligado, tio! Corre, tio! Rapaziada, ele tem que rolar ali, hein? Ó, oh. colocar o amarelo. Vai, caverninha! Boa! Isso, tio, vão correr mais, hein, tio. Tem como dar um turbo aí? Ó, oh, os loquinhos estão tá tudo lá em cima tentando desarmar, mas já era, tio. Já era. Já era. Ô oh, e aí? Vale essas horas? Que você que é ruim. Oh, Chegamos, hein? Oh. Tá Vamos assistir os fogos artificios. Oh. Ei! <risos> Rapaziada, <risos> olha esses Loki aqui. Ó, oh, tem um Loki que você vai querer cair também, oh. ó. Peraí, peraí, deixa ele disso. Vaza, vaza, que não vai tá feia ainda. É assim que nós somos, é assim que nós agimos. Somos pioneiros e pra ficar. Oh, Deus, não acabou a missão ainda não? Agora acabou, tio. Se não tiver dancinha, não acaba. Fase Minando a mina, tio. Ó a dinamite melhorada. Lute, lute, lute, lute, lute, lute, lute.